Fala galera, eu acabei de acordar. Na verdade, eu não dormi ainda. Só que, tipo assim, mano. O mistério sombrio invadiu, meus sonhos, cara. Mano, eu, eu, tipo, tô almoçando, tá ligado? E, véi, eu, eu tava dormindo o mistério sombrio invadiu o meu sonho, tá ligado? Hoje eu vou desmascarar o Felipe Neto, mano, de novo. Porque aqui é nosso trabalho com a Exposo de Qualidade. Eu já falei pra vocês aqui que a minha meta agora é colocar todos os detetives no chão, tá ligado? Porque. <música> Pra quem não sabe, basicamente o Felipe Neto Tem uma série incrível, cara, uma série Muito boa de, de Minecraft, tá ligado? Essa série se chama Minecraft A Saga, e véi, do nada apareceu O um Mistério Sombrio, véi E mano, esse negócio tá de bugar a mente Porque tipo, olha a cara do Felipe Neto, mano Olha a cara do Felipe Neto de medo, velho Ah não, eu tenho que reagir a esses vídeos Pra ser exato, tem vários Mistérios Sombrios Olha só, apareceu o canal do Mistério Sombrio Provavelmente deve ser mais alguma pessoa Aproveitando do Mistério Do Felipe Neto pra falar, viu? Eu vou Pô, reagei esse trem aqui, velho Porque, mano, falaram assim que o bagulho foi louco Foi um PVP insano A série do Felipe Neto tá indo pra uma região Tipo, mais ou menos machínima Então, tipo, provavelmente deve ser algum amigo dele Alguma pessoa que trabalha junto com ele Pra ajudar a ensinar Já falei pra vocês várias vezes que a série do Felipe Neto, mano É entretenimento, ele vai fazer isso pra interagir A galera que assiste ele, velho Só que é o um seguinte, mano, é o um seguinte Parece que bagulho Pegou fogo, pegou fogo Pegou fogo, pegou fogo, velho Eu vi hoje aqui, alguns vídeos do Mistério Sombrio Alguns stories também aqui do, do Felipe Neto Tudo mais, e é isso aí, mano, vamos descobrir Se esse Mistério Sombrio realmente existe ou não Se é alguma trollagem ou não, porque, mano Essa cara de assustado do Felipe Neto Não está entrando na minha cabeça Nossa, ele tá tão assustado, mano Que misericórdia Eu estou até com medo de sair da rua agora E aparecer o um Mistério Sombrio pra me pegar No meio da rua, mas enfim, então antes de começar Esse vídeo aqui, mano, entre no meu Discord, vai estar o link aqui galera, hoje provavelmente eu vou fazer live, então olha só, cola o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá assistir meu canal de streams E galera, vai ter vários sorteios no nosso Discord, então entra no nosso Discordzinho, o link vai estar tá aqui embaixo na descrição do vídeo eu já convido vocês que vai novo aí para se inscrever no canal Então é isso aí, vamos lá rapaziada Esse, Vou fazer uns stories agora que são realmente pra quem é pai, mãe e tem filho que assiste minha saga Minecraft Por quê? O que que aconteceu hoje? Teste, teste, teste. Então, se você tem um filho ou filha que ficou triste com o episódio de hoje, foi porque um vilão invadiu o meu mundo na saga mais. Nossa, um mega vilão. Não tem nada ruim ali. É, ué. Ele, ele só é, ele é um vilão, Felipe Neto. Só um vilão. Ele só um é vilão. Mas... Poxa, meu filho tá tão triste depois de ter assistido o episódio. Então, assim, assiste junto com ele. Mostra pra ele que é uma aventura, tá? E vai dar tudo certo. Eu vou vencer Todos os obstáculos, mas principalmente, e pelo amor de Deus, não te... Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Esse é o momento exato que o Mistério Sombria ataca, mano. Ele tá colocando fogo em todas as partes do Felipe Neto. Tá pegando fogo em tudo, Cleitinho. Não, eu tô achando que esse vídeo que é fake. Fui enganado, Cleitinho, fui enganado. Mano, olha a quantidade de likes que o Felipe Neto tem. Pô, Felipe Neto, não dá 10% desses likes aqui, cara? 10%, não dá nem 10%, 1%, 5%, já fico feliz, cara. Sou tão fã do seu trabalho, velho. Eu sou inscrito na outra conta, tá? Agora foi o momento. Agora foi o momento! Meu Deus, Felipe Neto, tá pegando fogo, cara, corre, velho não não, não. não, não Mano, olha a cara dele, velho Tá pegando meu fogo Deus em tudo, velho Mano, ele, ele, ele tá embora. voando Caraca, velho Ele, foi embora. Ai, meu Deus, peraí, ele botou peraí, peraí. fogo em tudo, mano Que isso, gente? O que tá acontecendo? Cara, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou Acabou, mano, acabou, acabou Felipinho, acabou, velho, já era Eu também não acredito, velho Que pegou fogo em tudo, Felipinho Quem Sai Poxa, meu, não foi nem Salve. combinado, né? Mistério sombrio seria a nova entidade do Minecraft, tipo o segundo aeroprime, pra falar a verdade. Ou se não, tipo, o mistério do leak. Eu não sei, vamos fazer investigações. Melhor diz Como é que o fogo não tá apagando, inferno? Como, como é que o fogo não tá apagando, mano, velho? Botar água, Filipinho, vai botar fogo em tudo, Apaga. velho. Apaga. Mano, o que, que foi isso, gente? Eu, Eu também não sei, mano. Nada. Que covardia, velho. Mano, cara, foi o filho do Orobrain, ele tem olhos brilhantes. Que o que que sobrou? Agora eu preciso tirar a água. Sobrou madeira. Mano, o da hora que o Felipe Neto tem é um baita de um ator, né, velho? Olha pra você ver o olho dele, mano. Ele consegue fazer o negócio dele brilhar, cara. Mano, o Eddie tá brilhando, velho. Olha isso aqui, mano. Ele tipo real é que tá triste mesmo, tá ligado? Ô, velho, tem que ter umas aulas de, de... Mano, tem que fazer curso de ator também, velho. Misericórdia, irmão. Tá louco. Aqui tem pessoas que refizeram a cena, mano. Mas essa cena aqui é fake, Não, velho. Sabe por que eu vou provar pra vocês que essa cena aqui é fake? Durante a hora que o Mistério Sombrio tava botando fogo no mundo... Felipe Neto estava perto. Então, vamos... Aqui, ó. Vamos procurar o Felipe Neto, olha. Ó, aqui tá o Golem. Olha, você não vê o Felipe Neto. O Felipe Neto tava, tipo, pro, pro lado de, aqui da esquerda, aqui ou da direita, tá ligado? E ele tava pro lado de cá, eu acho, ó. Porque ele subiu pra cima da casa. Então, mano, esse vídeo aqui é fake, é fake. Fake news, mano. Fake news, ó. O Felipe Neto era pra estar pra trás e apareceu agora. Ó, esse treco aqui tá errado, mano. Ó, fake news. canal Mistério Sombino aqui é errado, é Ó, vou dar um likezinho aqui pra ajudar o trabalho do mano, mas tá errado. Esse treco aqui não existe não, hein. Enfim, existe algumas mensagens também no meio do, do da bagulho lá do Felipe Neto, que eu vou dar uma olhada aqui pra mostrar pra vocês, provando que o Felipe Neto dessa vez usa criativo na série dele. Porque, primeiro momento, não tem como o filipinho do Neto pro GamePraison pedir alguém pra voar no mapa dele sem usar eLighter. Então, o cara tava voando normal, então o cara tava de criativo. Já provar: Felipe Neto usa criativo, casa caiu. Não que ninguém saiba, né, que ele não usava criativo, poxa, mas assim, né. <risos> Mas enfim, pessoal, olha só, agora vamos para um episódio, um episódio muito sério aqui na nossa investigação Eu estou aqui junto com o repórter Cleitinho do Gameplay <risos> Eu acho que vai acontecer algo muito legal durante essa investigação, não é mesmo? E o repórter do Cleitinho do Gameplay só falou para me assistir esse episódio porque ele tinha recebido uma carta Olha só essa carta que o Felipe Neto supostamente recebeu Por que, que ele me matou, cara? Eu só peguei blocos que já estavam no mundo, mano, Eu não fiz nada de errado Ele deixou uma carta e... O jogo está salvo Eu não acredito nisso, cara Ó, foi bem agora aí, ó Nossa, mano, o Mistério Sombrio O Felipe Neto, corre, velho. O Mistério Sombrio apareceu O Felipe Neto, corre, pelo amor de Deus, mano Corre, velho. Corre, véi, corre, corre, corre, corre, mano Não Por que, que ele me matou, cara? Meu Deus, o Felipe Neto, porque você não correu, mano Observe que, tipo assim, ele não correu Porque ele não quis, né Porque, tipo assim, olha só ele, O cara veio, ele podia fugir por aqui por trás, ó Eu acho Eu não sei, deixa eu ver Vamos investigar, né? Salvo. Nosso jogo está salvo. Eu não acredito nisso, cara. Tinha escapatória? Tinha escapatória acho, pro lado da direita, hein, galera? Ele podia. Aqui, ó, aqui, ó. Tinha, tinha escapatória pro lado da direita. Felipe Neto quis morrer pro mistério sombrio? Sim, é combinado sim, velho. Morreu, mano. Fim do cleitinho? O que ele quis, cara? Pelo menos deixou os meus itens ali. Meu Deus, espirro. Se ele fizer algum. Se ele. Sério, se ele fez alguma coisa com o Ah, espirro, não, mano Não, agora é sério Se esse mistério sombrio tiver feito alguma coisa com Eu juro pra vocês que eu vou entrar nesse mundo atrás do mistério sombrio Pra dar um jeito nele Eu não suporto de maneira alguma alguém fazer alguma coisa com o lobinho Ainda mais quando o lobinho se trata ser espirro Não, não, não, não, não, não, não, não não. Pode agredir qualquer um no meio do mapa Mas o espirro não, o espirro Mano, daí, agora o negócio tá ficando sério Vou colocar até minha câmera aqui, daí Agora o negócio tá ficando sério, véi E eu não arrumo a minha cama não, porque eu acordei Eu tava dormindo, quando você recebi a notícia do espinho poderia ter, ter perdido, cara Meu Deus do céu, véi Tá ficando sério Cara, vou até pegar, beber uma água aqui, mano Deixa uma carta, Felipe Neto 39 gravetos, pelo visto, a minha cara tá 39 gravetos, mano, peraí, peraí, peraí O número 39 tem algum mistério junto? Não, não é possível Peraí, deixa eu entrar na calculadora Número 39, peraí Número 39, 39 39 o que pode haver 39, cara? 39. Uh. Mano, 39, cara. Eu tô indo aqui, ó. 39. 39, cara, 39. Cara. Aqui ó, achei, mano, aqui ó. 39, cara. 39, peraí. Mano, 39. Pera aí. 3. 27! Peraí, não, peraí, porque eu fiz a conta errada. 12. 3 mais 9. 39. Peraí, peraí, vocês têm que entender. 12 mais 1. Um. Não, peraí, peraí, fiz errado de novo. 12 mais 1. Ó, ó, presta atenção, presta atenção. Mano, teoria. Eu acabei de descobrir. Eu descobri, eu descobri. Eu descobri quem eu descobri é que é o mistério. Presta atenção. 39. Ó, oh, presta atenção, galera. É sério, é sério. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Olha só. 3 mais 9. E ele encontrou 39 gravidos. Mais um livro. 13. Qual youtuber que tem o nome de 13? Vocês estão. Mano, tô falando sério. Mano, vocês estão pensar uma mesma coisa que eu. Mano, foi o Vinícius, véi Foi o Vinícius, mano. Tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido, mano. Tudo faz sentido. Cara, peraí, mano. Peraí, cara. Mano, essa aqui é a maior investigação que qualquer investigador pode contemplar dentro do YouTube brasileiro. Mano, é o Vinícius, véi Juro, juro, juro. É o Vinícius, galera. Eu descobri, mano. Eu descobri. Ó, oh, Vinícius. 13. Olha, olha, o episódio 300 do... Mano, o episódio 300 não saiu Acho que domingo passado Olha aqui, dia 1, domingo passado foi dia 8 Não saiu, o Vinicius 13 tava sim Mano Esse mascarou como, mano Como um mistério sombrio pra entrar dentro da casa Do Felipe Neto e assustar, mano Todas as criancinhas, porque o Felipe Neto Tava ficando fazendo uma série muito mais famosa Que a casa automática e a galera tava deixando de acompanhar a casa automática pra assistir as Minecraft a saga. E o Vinicius ficou bolado. E ele deixou um boita de um enigma lá pra gente, detetives como eu, descobrir. Não detetives como eu, né? Detetives como Cleitinho Game que no caso sou eu também. Meu Deus do céu, mano. Vamos continuar assistindo aqui, velho. Que minha cabeça tá explodindo agora. É tanta informação na minha cabeça que, meu Deus do céu, Beck. Tem um diamante. Tá, né, tem um mano? diamante. Pra quebrar de box? Não, não Cara, dá porque eu Não sei, não sei. A carta. Vai ler a, a carta. Bora, bora, bora. Mano, ele tá usando a camisa do cocô, velho. Caraca, como eu queria ele... Muito essa camisa do Cocô, velho. É espirro, mano? Espirro, espirro, espirro! Eu deixei ele sentado. Espirro. Né, ah, espirro okay. tá aí, boa. Vamos ler. Não, não, não. Sem trapaça, sem ajudinha. Você colocou aqueles blocos ali usando criativo. Cara, eu botei. É, realmente eu fiz isso. Mano, foi verdade, velho! O Felipe Neto. Mano... O Felipe para usar o Criativo na série dele, vá. Mas eu tinha, eu tinha os diamantes e os netherites. Eu só botei no Criativo pra... pra, pra tra... Ah, não tinha 18 netherites. Botou no Criativo. Não, Prova Acho número 2. Já, já, já era, já era, a já era. Apoie o mistério. A cada nova tentativa de trapaça, eu vou te expor e você será morto. Ah, pronto, virou exposed agora, minha saga. Tem outra página. Vença com mérito, pare de tentar atalhos. É! Conquiste seus itens com honra. Conquiste seus itens com honra. Eu não quero! Honra. Não, tá você bom, tem que conseguir, embora. cara. O Cocô está triste Nossa. olhando para sua cara agora. Já conseguimos descobrir que a verdadeira identidade do mistério sombrio é o Vinícius 13. O criador do, do, do mundo dos mundos automáticos e tudo mais. E enfim, blá blá blá blá. Ó, oh, é, é, essa aqui foi a investigação mais séria que eu já fiz. Eu acho das investigações mais complicadas, tá ligado? Então, sério. Uf, cansei, mano. Ah, cansei, velho, eu vou até dormir depois dessa Brincadeira à parte, mano Mas então é basicamente é isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo aqui E é isso aí, mano, entra no nosso Discord Lá no nosso Discord vai ter sorteios Minhas lives vai ter sorteios também E lá dentro do meu Discord tem uma de sugestão de vídeos Então manda seus vídeos lá que você quer que eu reaja Faça algum tipo de vídeo, coisa do tipo E pessoal, entra lá que em breve vai ter vários eventos incríveis E pessoal, em breve na nossa live vai ter várias coisas bem legais Então entra na nossa live Provavelmente hoje não vai ter, mas então entra lá, Já demorou? Talvez no momento você tá vendo esse vídeo aqui eu esteja em live Então corre aí, vai ter um comentário fixado Bora bater recordes de comentários pro YouTube entender que o nosso vídeo é relevante. E esse vídeo chegar ao Felipe Neto. Porque essa eu descobri: O mistério sombrio é o Vinícius 13. Ele entrou na Minecraft saga porque ele ficou com inveja. Falo mesmo. É isso aí, galera. Valeu.